Como é que é malta? Tudo bem com vocês? Sou o Perf e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ah, vocês repararam, não foi? Que eu disse Perf em vez de Perfect? Pois é que muita gente me chama de Perfect e apesar de agradecer o elogio, só que ninguém é perfeito, portanto, Perf fica mais fácil, não é? Ah, e cortei o cabelo também. Mas isso vocês já tinham reparado? Bem, eu vou começar o vídeo por dizer que teste mesmo chuva e por mim a chuva podia mesmo morrer. Oh nos últimos dias tenho estado de cama Doente, mais especificamente com uma constipação E a doença provavelmente começou a desenvolver-se A partir de sábado passado Mas eu vou-vos explicar porquê No fim de semana passado fui ao lentejo E tinha combinado com a minha irmã Gravar umas cenas na rua Mas assim que acordei de manhã E ouvi a chuva a bater na... na janela A minha motivação foi logo assim abaixo Motivação essa que desapareceu por completo Assim que abri a porta de casa Para ir para a casa da minha avó Tomar um pequeno almoço e levei com água nos olhos e eu tenho marquise, ou seja, tipo, a água bateu no chão e... Yeah. E este ser o último a chegar aos sítios tem as suas desvantagens. Isto porque a minha família já tinha ido toda lá para a casa da minha avó e tinham levado os guarda-chuvas todos bons. E a mim o que é que me calhou? Um guarda-chuva que tinha um buraco e tinha uma haste toda solta. E pronto. Fiquei doente, né? não era de esperar outra coisa. Mas isso é quem é que é a culpa. É do São Pedro ou sei lá que está lá em cima. Sente-se sozinho e chama lá o primo Dionísio lá da Grécia para ir beber uns canecos. E depois acontece o seguinte. Oi, oh Denise, olha só este interruptor que eu tenho aqui, hein? controla a chuva, controla a chuva, olha lá, queres ver? Pumba! Ai, olha lá, as pessoas todas já ali, a se enfiar dentro de casa, É Queres ver? Queres ver? Pumba! Para a chuva, É. Ó. Oh. Tudo a sair de casa, toda a sair de casa! Queres ver outra vez? Queres ver outra vez? Olha! Pumba! Eeeh! Olha lá aquela velhinha ali, já ir à pressa para apanhar a roupa. Quer ver outra vez? Uma. é. Olha lá, a mulher já dá nada. Já dá nada. Acabou de apanhar a roupa e para desfavar. Quer ver? Oh. Uma. E outra vez. <risos> yeah. E depois com esta brincadeira acabam por estragar o interruptor. E lá têm que chamar o efesto o outro primo lá da Grécia. Que é o deus da construção que é para arranjar aquilo. Efesto. O que é que não se chama Bob? Bob, o construtor. É muito mais fácil. Pelo menos não me esquecia do nome. E por falar em esquecer, no último vídeo esqueci-me de umas quantas alcunhas. São elas, Trollinha, porque alguns amigos meus que me chamavam Bolinha, só que eu acabei por trollá-los e eles acabaram por me chamar Trollinha. Platão, porque foi numa viagem que eu andava com umas teorias Assim, meio maradas. Ah, então E Pacheco. é o meu original, o último nome. Mas agora pensando bem, porquê é que o meu cérebro não me lembrou distantes? Porquê? E aposto que o gajo está lá em cima do género. Vá, que é que sou aqui o boss. tudo braço, mexe para a frente. Mão, fecha, -te. sim. Agora para cima, agora para baixo. e Este exemplo foi só de alguém a dar um gol numa bebida, pá. Seus perversos. Mas e yeah, há, tipo, tal tá cérebro lá, armado em campeão, mandem tudo. E aposto que ele está tipo do género. Hum. Ele esquecesse daquilo ali. Vou lembrá-lo? Não. Vamos esperar. Vamos esperar. Ok? Ele já postou o vídeo? Bem, agora é a altura ideal que é para ele ir. Pumba! Olha, esqueceste disto aqui. Disto e disto. Hum. é que eu não podia ter lembrado mais cedo? Epá... Não me lembrei. É. O nosso cérebro é um badass. Por isso é que eu decidi lançar o um movimento Faz o que tu queres, deixa o teu de cérebro do lado. Não penses nas coisas e faz. Não deixes que o teu cérebro te controle. Já acabaste? É que eu estou com sono. Vai dormir. Sim, sim, já está, já está. Uh... Bem, até tá logo. Estou já aí. Estou já, já aí. E pronto, foi tudo por hoje. Se gostaram, metam like. Se não gostaram, metam dislike. Subscrevam se quiserem ver mais macacadas destas. E comentem e partilhem também se quiserem. Não só obrigados, obviamente. E pronto, fiquem bem. Até logo.